E vamos ao amor segundo os escorpianos. Como é que é essa história de amor para eles? Muito bem, para os escorpianos, paixão se confunde com amor. Ou é paixão, ou tem paixão, ou não é amor. E quando acaba a paixão, eles não sabem o que sobra de amor. Pele, química, desejo, libido, atração, sexo fazem parte indispensável do repertório é, amoroso dos escorpianos. Eles sentem desejo porque sentem amor. E quando sentem desejo por uma pessoa, o amor vai atrás. Então não é uma questão de amizade, companheirismo, cumplicidade, afinidades, gostos comuns, que vai despertar e fazer bater forte o coração de um escorpião. Então, dificilmente vai haver amor se não houver uma forte pitada de sexo, de cenas sexuais. É assim que se é assim que brota e que se mantém o amor para os escorpiões, através da libido, do desejo, da atração sexual. Isso é um componente forte porque todo mundo sabe que os escorpiões têm essa coisa com a sexualidade. No amor, não seria diferente. Inclusive, eles não acreditam muito nessa coisa de amizade desinteressada. Para eles, se começa a ter muita companhia, muita seguridade, muita presença, muitos encontros, mu muita amizade para eles, aí tem coisa. E se não tiver coisa, vai acabar rolando. É assim que eles pensam sobre essas amizades desinteressadas. Por isso, eles muitas vezes acabam tendo ciúmes extremos do tal do melhor amigo, da melhor amiga. Ciumentos, possessivos, passionais, às vezes até o ponto de ficarem um pouquinho obsessivos por quem eles estejam apaixonados. É, para eles, o um amor é um sentimento total, de entrega total. Eles precisam sentir que a alma do outro está dentro da história, dentro da relação, e que as almas estão ligadas também, unidas também. Não adianta só presença física, com o coração, a mente ou a alma distantes. Eles percebem logo, quando a pessoa está do lado delas, mas alguma coisa roubou deles a atenção ou o coração. Eles sentem imediatamente quando a pessoa está ausente mesmo quando está presente. Os escorpianos não são pessoas simples, fáceis, de fácil leitura, e nem gostam de quem são. São densos, profundos, e têm muitas camadas que vão se revelando aos poucos. Por falar em revelação, eles adoram mistérios e desafios. Então, pessoas que vão assim, se entregando logo de cara, de saída, é, facilmente, de primeira mão, é, não é tão interessante. porque Onde estará o desafio? Nenhum. E também as pessoas que saem se revelando logo no primeiro encontro, contando a vida toda com detalhes. E aí, onde fica o mistério? Parte da graça desaparece. Querem ver um exemplo disso? Basta prestar atenção, notar a mudança de comportamento de um escorpião. Por exemplo... Há uma pessoa para quem eles não davam assim a menor bola, não tinha muito interesse, e, e a pessoa vivia atrás deles, ou desejando eles, ou oferecendo um amor, e eles nem consideravam a hipótese. Até que a pessoa passa a desprezar, ou a se desinteressar, se afastar, se desligar, mudar de conduta, ou pior, se interessar por outra ou por outra. Na mesma hora, o desejo do escorpião vai nascer, o ardor. Por essa pessoa que está agora, vamos dizer, desinteressada ou desistiu, porque uma certa dose de ameaça ou de risco de perda sempre incentiva os escorpiões como se para eles a perda, alguma ameaça de perda, rimasse com amor. Então, muita garantia, muita estabilidade, muita certeza, muita segurança, muita presença, acaba que desestimula o afeto para os escorpiões. Agora, desconfiados ficam sempre imaginando, fantasiando traições, até onde não tem a menor chance de ocorrer. E, finalmente, se ocorrer uma traição, esse coração ferido de um escorpião, traído de um escorpião, terá muita dificuldade de superar e de perdoar. O amor não termina fácil para os escorpiões. Para que realmente um afeto, um amor, um sentimento, uma paixão é, termine, finalize, ela precisa ser esgotada, é, ser vivida até o fim. Aí eles conseguem largar, ir embora e liberar a sua presa. E difícil também esse amor morrer, porque tem esse dom escorpiônico de renascer. Então parece que a coisa está se esvaindo, se afastando, esfriando, e de repente o amor renasce das cinzas. Esse é um dom escorpiônico. Se você gostou desse conteúdo, se identificou com ele, eu, e eu tenho certeza que sim, Compartilhe esse vídeo, esse conteúdo, com outros colegas, amigos, familiares, amores escorpiônicos. Eles também vão se identificar.